Cai. Cai, esse barulho é do teu jogo que chama. Joaquim! Ai! O nosso pai foi assassinado. Foi um acidente, gente? Não sei como é fácil perder o pai, né? Mas eles ficam velhos. Eles têm um sono pesado. Arrasta a chinela, queimam coisas. Queimam coisas? Vocês, é o pai de vocês aí, De tudo o quê? Da conspiração! Admite, cara! Admite que tu mandou o nosso pai! Anda! Já vocês não querem, então.